Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, vou começar me descrevendo. Eu sou uma mulher branca, tenho olhos verdes. Tô com a minha pele levemente maquiada, porque eu não ia aparecer aqui sem maquiagem, né? Sem assim estar tá bonita. É, meus cabelos vermelhos estão hidratados e soltos. Eu estou usando uma camisa azul de botões abotoada. E atrás de mim tem uma TV num painel e uma parede branca. Acho que é por aí. Deu pra ter... deu pra vi... Peraí, Marília, deu para Marília, Deu para visualizar? Super, perfeito, Mário, <risos> obrigada. Perfeito, então. Então, gente, sim, eu tô nessa loucura de criar conteúdo sobre deficiência desde 2016, quando eu criei o meu canal no YouTube, o Vai Uma Mãozinha Aí. E era uma coisa que não tinha ninguém fazendo, assim. Eu via que tinham outras minorias, é povos minorizados, é, criando uma comunidade na internet e não havia isso com pessoas com deficiência. Então, eu resolvi fazer um canal para falar sobre essas questões de ser uma pessoa com deficiência, sem ser uma coisa estereotipada naquela vibe de ou somos super heroínos ou somos os coitadinhos né, do Taleton, etc. Então, é, comecei a falar sobre isso, achei que só eu e minha mãe íamos assistir. E acabou que hoje ainda é o maior canal sobre deficiência do Brasil. Eu também liguei para outras redes, né? no Instagram você pode me encontrar como Mariana Torquato. E eu tenho orgulho de dizer que eu fui pioneira nesse sentido, né? de ser uma criadora de conteúdo, pessoa com deficiência, que fala sobre a sua deficiência de forma aberta de forma é, honesta, sem, sem usar de, de, desses estereótipos e dessa ideia de que nós somos né, anjos caídos do céu, essas coisas que a gente ainda escuta por aí, né? Então, comecei a abrir meu coração para uma câmera e deu super certo, e hoje estou aqui. Que demais. Mariana, na tua bio está escrito que você busca um futuro Anticapacitista, Que o futuro, é o futuro que a gente está querendo construir é esse futuro anticapacitista. Eu queria que você falasse que futuro é esse que a Mariana hoje é, dedicando tempo, sentimento, recursos em busca desse futuro. O que, que significa ser um futuro anticapacitista? Para mim, um futuro anticapacitismo é um futuro sem tanta invisibilidade e tanta estranheza quando a gente pensa sobre deficiência, né? Nós vivemos numa sociedade que ainda joga esse assunto pra debaixo do tapete e isso me incomoda demais, assim, e sempre me incomodou muito, os olhares, as pessoas é, falarem coisas absurdas do tipo ai, mas se você fazer isso, se você fazer aquilo, nem parece que você tem uma deficiência, você é muito linda, você é igual a mim, não sei o que, não, eu não sou, tipo, a minha deficiência existe. Então... Para mim, um futuro anticapacitista é um futuro onde a gente não negue a deficiência, mas que a gente não estranhe ela também. Mas que a gente torne isso uma coisa natural. E que esteja em todos os lugares, sabe? Que eu possa ir no shopping e a moça que vai me atender é uma pessoa com deficiência. Que eu possa ligar o jornal e a pessoa que está apresentando o jornal é uma pessoa com deficiência. É onde eu posso ligar uma, na TV Senado e a gente ter representantes com deficiência lá. Porque, por enquanto, a gente não tem quase ninguém, é um ou outro, sabe? Então, isso me... Para mim, um futuro é, que a gente não tenha tanto capacitismo é um futuro com representatividade. E é um futuro que, por si só, por essa representatividade, a deficiência não vai ser uma coisa tão estranha e complicada e, e esquecida, principalmente. Marília, você quer fazer Prefim. pergunta? Estou vendo na sua cara. A Mari... Na verdade, não é exatamente uma pergunta, Mari. É, eu estou concordando muito com o que a Mari traz, porque ela puxa, inclusive, uma responsabilidade para nós, pessoas com deficiência, e peço, te peço licença, Alex, para falar só aqui. Né, com as meninas, Por favor. porque somos três, três, três mulheres com deficiência, nós também temos uma grande responsabilidade de nos colocarmos como pessoas equânimes, ou seja, como pessoas que temos os mesmos potenciais que o Alex, que não tem deficiência, que o Guto, que está aqui com a gente, que não tem deficiência. Né? Quando, eu gosto muito da, da, da fala da Mari, também da Catarina, que diz que a gente não é nem herói, nem, co, nem coitadinho. Eu não quero, eu não sou Mulher Maravilha, longe de querer sê-la, e tampouco sou coitadinha. E entendo que Mari e Tabata têm o mesmo, a mesma posição, né Mari? Total, e olha... É, exatamente. Segue daí, falar, Mari. Tabata. Segue daí, Mari. Não, eu ia falar que você, sendo pioneira aí no YouTube e trazendo consciência nas redes sociais abriu portas para que outras pessoas com deficiência também o fizessem. Isso é protagonismo. Vejo cada vez mais pessoas com deficiência sendo protagonistas das suas vidas. E dizendo, dando tom de como querem ser vistas, de como querem ser tratadas, né? e cobrando, cobrando seus direitos, sem deixar de cumprir os seus deveres, obviamente, né? É, isso é muito lindo, assim, porque quando eu cheguei era tudo mato, sabe? E agora, assim, a gente vê tantas pessoas com deficiência, até aqui, né, nesse, nesse, nesse congresso, a gente vê tantas pessoas que começaram faz pouco tempo, mas fazem uma diferença tão grande no, no sentido de aumentar essa voz, de trazer um outro lado, trazer, porque, assim, a deficiência é um assunto muito complexo, né? Cada um tem a sua... É, a sua experiência, cada um tem, tem a, o seu, a sua vivência. E quando a gente tem mais pessoas e uma pluralidade de discursos, a gente vai muito mais longe, né? Porque não fica preso num, numa questão só. E a gente tem muito que pensar na questão da interseccionalidade, né? Para quem não sabe o que é interseccionalidade, é quando uma pessoa ela carrega em si, várias várias identidades, né, que a tornam uma pessoa mais provável a, a sofrer preconceitos, né? Então, quando a gente fala de uma mulher pobre, negra, com deficiência, são vários tipos de preconceitos que atravessam essa vivência. É como se essa pessoa estivesse no meio de uma rua e tivesse várias várias estradas passando por ela né E aí cada uma delas essa experiência dessa mulher vai ser muito diferente da minha experiência como uma pessoa branca de classe média uhum. então é por isso é tão importante essa pluralidade né eu fico muito feliz em poder ter aberto algumas portas aí no meio do caminho ainda sinto falta de ver mais mulheres negras com deficiência é, como a Luciana, né? Que como tão... a Luciana Viegas, como outras meninas que estão por aí, mas ainda são poucas, né? O quanto que essas mulheres têm de acesso à internet, acesso à informação? Porque que é, elas ainda são minoria mesmo 56% da população brasileira sendo negra, né? Porque a gente vê poucos protagonistas negros aí até nas redes sociais, né? Agora tem uma coisa que eu queria falar. É... O impacto da deficiência na minha vida, na sua vida, Mariana, na sua vida, Marília, tem muito mais a ver com o meio do que com a deficiência em si. E quem é o meio? né? É a família, é a escola, é a igreja, é a sociedade. A forma como o outro encara a nossa deficiência reflete automaticamente na forma como a gente lida com ela. Né? muitas vezes até se defendendo com mecanismos de defesa, como ou vitimismo, ou agressividade, ou a autoestima mais baixa, ou uma necessidade de autoafirmação, que, que são necessários para que a gente consiga descobrir a nossa identidade e deixar de ser é, manipulado assim, pelo meio mesmo, pelas pessoas que convivem com a gente, né? de buscar a nossa independência, de buscar... É, ser dona e donos dos nossos narizes aí, né? Então é um processo e que para cada um dura um tempo. Não, não tem uma receita de bolo, não dá para seguir uma bula. O nosso processo de descobrimento da identidade ele é para cada um de um jeito, né? Então eu queria até perguntar para Mariana, Mariana que tem uma deficiência física é no braço. É... E ilustra aí o nome do canal do YouTube dela, que é o Vai Uma Mãozinha aí. E como que foi para você esse processo né, de, de descobrimento da sua personalidade como uma mulher com deficiência? Até chegar a ter um canal no YouTube, né? porque acho que isso Fa acho que talvez tenha feito parte do, do processo de se descobrir. Né? Mariana, eu vou te dar o desafio de responder essa pergunta em apenas um minuto. Porque a gente está com o nosso roteiro estourado aqui. e Mas, bora lá. Você consegue. Eita. É... Eu creio que é uma pergunta muito complexa, no sentido que é um processo, como você falou, né? Um processo que ocorre de uma forma muito solitária. Porque não existem é, muitos profissionais e pessoas que possam te ajudar nesse caminho. Principalmente, agora, eu acredito que com a representatividade, com a internet, a gente tem uma possibilidade maior de já, de já começar a se entender e criar essa identidade né e essa autoestima que para gente é muito negada não existe matéria na, na TV falando como fazer pessoas com deficiência se amarem Ah, que dica e então é, é muito complicado para mim foi um processo foi um processo muito de tentar esconder primeiramente tentar fingir que não era é, usei prótese, tem até vídeo no meu canal quando eu conto os absurdos que aconteceram comigo, a tal da prótese, que caiu a prótese no chão, uma loucura, então eu tive que passar por muita vergonheira, muito absurdo, para eu finalmente me, me assumir como pessoa com deficiência, e isso com certeza fez muito parte do canal, assim, é. O canal foi a primeira vez que eu me gravei e mostrando como eu uso os braços e não sei o que. E isso foi sim ajudando na minha própria autoestima, e na minha própria confiança e na minha própria é, sensação de dizer: não, eu sou assim, essa sou eu, essa é a minha personalidade, a minha deficiência faz parte e é isso. Mari, super respondido. Obrigada. Eu queria te deixar numa roubada de ter que responder em um <risos> minuto. Quero dizer que você é linda, maravilhosa, eu sou sua fã e eu falo pra todo mundo seguir, viu? Um beijo. Mariana. Arrasou, muito obrigada. Deus te abençoe e te, beijo. e te dê sempre muita energia para você continuar esse teu trabalho que é lindo. Obrigado.